Fala galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui Seja bem-vindo a mais um vídeo que é Miguel Alves empreendedorismo digital galera é o seguinte um vídeo aqui para você bem rápido bem curto bem direto ao ponto tá bom esse vídeo aqui vai ser uma atualização desse vídeo que vai passar aqui agora para você no card para você tá aqui eu tô gravando agora para você ele é uma atualização tá? desse vídeo aqui, tá aqui no card aqui, ó, passando de novo aqui no card para você. Beleza? Então, não perde não. Beleza? Então, para quem quer espionar anúncio, agora ficou muito mais fácil para você poder, né, dos anúncios do seu concorrente. Por quê? Olha só como isso é interessante. Galera, é... Eu tava aqui, né, passando aqui pela timeline no Facebook, tá? ainda deparei com o um anúncio do Alan Tua 4 Academy, né? É o meu mentor também, tá? Cara, muito bom. É... Eu achei incrível essa essa opção aqui ó esse nome aqui tá ad Librare. Então esse nome aqui ele significa biblioteca de anúncios, tá bom? E é, aí você pode traduzir isso aqui no no, é, no Google aqui, Tradutor, ó. Você pode colocar, aqui, tá bem aqui, tá já já tinha colocado, tá aqui ó ad Librare. Então é biblioteca de anúncios, tá bom? Essa aqui interessante, tá bom? Então você pode ver aqui, tá essa opção aqui, tá essa aqui é uma atualização provavelmente que é do Facebook. Beleza? Então, você pode clicar aqui, ó, você vai clicar e olha só onde que vai cair. Olha só, onde que cai. Beleza? Então, eu acho isso aqui muito interessante porque isso aqui vai facilitar muito, tá? Se você quer pionar, né, a, o seu concorrente para você poder ter ideias, né, de anúncios, de copy, tá, de estratégia. Então, isso aqui vai te ajudar bastante. Então, tem até os formatos né dos anúncios do nosso concorrente olha só que interessante isso é muito top né muito foda isso aqui né isso aqui é bem importante olha só ele mostra até os, os formatos tá os posicionamentos né é, dos anúncios só que provavelmente é só stories né stories beleza ó, tudo falando de stories aqui tá no Instagram beleza então sei eu ver que tem aqui que também ó tá tem formato também de imagens também tá estáticas o okay? você pode ver que tem tem cara sabe? o que difícil também, ó, provavelmente, tá? então isso é bem interessante, eu achei legal essa funcionalidade para você se habituar, é, é, tá mais próximo dessa informação, beleza? então esse conteúdo aqui é para te dar essa clareza, para tá? essa informação para você, para você não perder, tá? tudo que eu posto para você aqui no canal é de grande validade, tá bom? de grande, realmente é de grande, sabe? ouro, é mais que ouro isso aqui Tá? É de grande ouro, não né? sei se existe essa palavra, mas isso aqui é para compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então, galera, eu mais uma vez não olho para mim investimento não, quer tá? Eu trabalho em casa, eu hoje trabalho pela internet, eu trabalho com meu próprio negócio, então, cara, eu vou, vocês sempre vão me ver assim, tá beleza? Eu não olho para mim investimento não, eu gosto de poder ficar à vontade da minha casa, cara, é muito gratificante isso, tá bom? Não tem preço. Tá, galera. Então, se você já gostou desse vídeo aqui, já se inscreve aqui embaixo aqui, ó, já se inscreve no meu canal aqui ok deixa seu like vai ser muito importante também se tiver sugestões de vídeo também é né, deixa aqui embaixo para a gente poder analisar e poder criar conteúdos de assim como este para você beleza então você pode notar tá pode então você pode notar pode perceber que é bem agora bem mais fácil né para você poder né é, funcionar a sua concorrência né, dessa forma aqui qualquer anúncio que você estiver vendo aqui qualquer anúncio que você estiver vendo agora na sua timeline no seu Facebook você vai poder clicar nesse botão aqui tá Pode clicar nesse botãozinho aqui, tá? Que vai ser biblioteca de anúncios, tá? Então, bem tranquilo isso aqui. Beleza? Então, nosso vídeo de hoje foi isso aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá? Espero que você tenha gostado demais, curtido demais, beleza? Então, isso aqui é, vai ser bem interessante para você começar como aplicar. Aplica e comenta aqui nos comentários aqui para mim depois. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo.